E aí galera, beleza? Aqui é o Stick trazendo mais um jogo NFT pro canal e dessa vez galera, um jogo NFT muito promissor que já faz um tempo que eu tô de olho nele e agora resolvi trazer pra vocês porque agora ele tá com um modo de jogo que você consegue jogar, vou explicar tudo pra vocês aí, eu só peço antes pra você se inscrever, ativar o sininho e vamos lá! Então bom rapaziada, basicamente hoje vamos falar aí do Battle for Life, tá bom? Basicamente esse jogo que tem o um modo batalha aí, você pode estar tá adquirindo os NFTs, mas também cara, tem o modo farm que chegou agora e também nesse jogo tem o próprio sistema de Scholarship, né, as escolinhas, então você consegue jogar de graça esse jogo através de escolinhas e é por isso que eu resolvi trazer ele aqui pra vocês, beleza? Então cara, aqui é o site do jogo já de cara, é um site bonito, um design legal e aqui de início já tem o um botão compra NFT aqui, a gente clicando aqui, olha só... Vamos ver o que aparece. Aparece aqui o pacote de inicialização por 240 BFL, tá bom? Vem com uma vassourinha e três aqui latinhas, beleza? Então tá escrito aqui. Todas as caixas vêm com as ferramentas e alimentos necessários para o seu primeiro dia no ecossistema do jogo. Além disso, você pode acessar o inventário para ver seus itens comprados, tá? E bom, a gente viu que precisa então do BFL, aqui de início também já tem um botão para comprar BFL. A gente vai estar sendo direcionado para Pancake e a gente pode confirmar aqui o contrato dá um importe aqui, cara, um BFL tá custando apenas 10 centavos eu acho que o valor tá aí acessível Continuando aqui embaixo, a gente tem um play na white paper, já já a gente vê, mas antes vamos dar uma olhadinha no site. Então tá falando do play to earn, que é o que? Jogar pra ganhar, né? Jogar e ganhar dinheiro, a magia dos jogos NFT. Então você compra NFTs, explora o sistema da terra, derrota monstros pela sobrevivência da terra e recebe recompensas pela batalha. Aqui fala dos tokens deles, tá? Então é o BFL, que é o que a gente viu lá, que é o token de governança, que é a principal moeda do jogo e será usada para comprar itens, atualizar o nível dos terrestres e entrar em batalhas. Já o TRL é o token fazenda de token e batalha por moedas, ok? Listagem, galera, por Coin, CoincakeSwap, CoinGeek e CoinMarketCap. O contrato é auditado pela bs 6 Scan. E aqui a gente vê os modos de jogo, tá? O modo Farm, então, é esse modo que eu falei pra vocês que tá liberado, tá? O modo Fazenda, vamos dizer assim. Cara, bem da hora. Tem o modo PVE aí também, olha só aqui, galera. Que design bonito, cara. Sério, o design tá super aprovado. Itens NFTs. Então, você ganha seus itens NFT jogando o jogo e você pode vender no mercado pra ganhar dinheiro. Isso é legal esse sistema aí, que você pode jogar e ganhar NFT e vender esses NFTs pra ganhar dinheiro. Tá? Roadmap galera, famoso roteiro, tá bom? Estamos aqui no primeiro trimestre de 2022 com mercado, bolsa de estudo, Coingeek, Coimarket Cap, CX, fusão NFT, motor, novos NFTs, NFTs lentes, tá? Teste o lançamento do modo PVE do Metaverso Mundo 2, tá bom? Já no segundo trimestre de 2022, modo PVE Beta, tá bom? Inicia a produção do PVP com a personalização NFT da Nimoca Brands. E terceiro trimestre vai ter o um modo de teste de PVP Android, ó legal, disponível para jogar Android grátis para jogar e modo de teste de PVP e iOS também grátis para jogar. Aqui a gente tem também todo o tokenomics, né galera? Vocês podem ver o supply aí de 300 milhões 012 aqui, e basicamente a gente tem aqui toda a distribuição, você pode pausar e ver com calma, o time aqui, cara todos os rostos aparecendo e tem o, o linkedin aqui, você também pode dar uma olhada com calma, e pra fechar temos os parceiros ok? E beleza galera, vamos pro ponto principal aqui que eu quero ver então, play now, mano clicando em play now, cara, aqui a gente tem o modo farm, então tá falando aqui as missões cuida do seu animal de estimação e que recompensas você deve limpar a cápsula dele a cada 24 horas e alimentá-la a cada 8 horas para receber o TRL, então você já pode ter seu NFT aqui, já pode estar Limpando a cápsula, alimentando aí o seu animal e já vai estar tá ganhando recompensas. Tá, tem a vassourinha aqui, tem a latinha aqui também. Olha só, quantas ferramentas limpas você quer comprar? Por exemplo, uma aqui, ó. Cada uma custa 50 TRL. Você compraria pá e poderia estar tá limpando. E aqui na latinha, cara, é os alimentos. Né? Você pode estar comprando por 30 TRL aí E tá alimentando E enfim, aqui você já vai farmando mais TRL E aqui agora galera, vamos pro White Paper Que a gente agora vê mais detalhadamente sobre o jogo Tá bom? Então aqui o modelo é Jogue para Ganhar né? Basicamente tem a história aqui E tá falando dos modos de jogo Então, primeiro, farm né galera Máximo com 3 NFTs, você tem a limpeza uma vez por dia, você recebe 105 terrestres para a limpeza, olha só. E a limitação, 3 vezes ao dia, você recebe 45 terrestres por alimento. Então você tem um lucro aí, né? Você compra e tem um lucro. Aí tem o modo PV que é um modo de jogo onde os jogadores podem obter token TRL como recompensa e receber até 100 tokens por dia, tá? O modo é batalha, o modo será 3 jogadores contra o chefe, cada partida terá um tempo máximo de 5 minutos e caso você não consiga derrotar o chefe, não haverá recompensa pela partida. Então são níveis aí, nível fácil fácil você ganha 10 TRL por jogo normal, 25 TRL por jogo e difícil 50 TRL por jogo. E o modo PVP é o modo que haverá um limite de 10 batalhas por dia. Cada batalha tem um tempo de 5 minutos e cada batalha vencida os jogadores recebem 5 TRL. Aqui os tokens a gente já viu ali no site. Aqui as compras também já deu uma olhadinha, tá? E aqui é legal também, ó. As NFTs geradas através da queima do token só poderão ser vendidas no marketplace após 15 mais 5 dias de sua criação. E para criar uma nova NFT você precisará já ter uma NFT. Então é só como funciona, NFT com BFL, um mint mano, 200 BFL, tempo de 10 dias, 2 mint, 400, 10 dias e vai no 3 mint, 800, 4 mint 1600, 5 mint, 3200 tá, e aqui do outro lado, mint com TRL, primeiro com BFL, a tabelinha tá na tela Toque Nomics que a gente já deu uma olhadinha também aí, tá, você pode pausar e ver com calma e aqui olha só, ativação mensal, a cada 30 dias todos os jogadores terão suas missões diárias temporariamente desativadas, até que paguem sua ativação no BNB, essa ativação te será distribuída conforme mostrado abaixo, 20% liquidez, 20% marketing 20% partilhando os lucros para jogadores com pelo menos um NFT e 40% dos devs, tá? E olha só, galera, presta atenção, terá um modo de recrutamento que é um modo de jogo aberto a todos os jogadores, tanto quem tem NFT quanto quem não tem. Olha que da hora! Os capitães serão donos das NFTs que eles podem colocar o NFT para empréstimo dentro da plataforma por meio de contrato inteligente, definindo a porcentagem de vitória do recruta e as metas a serem cumpridas. E os recrutas vão ser jogadores que podem jogar de graça, tá, galera? Olha só é o que eu falei para vocês, jogar de graça por meio de contrato inteligente alocando NFTs dos generais, começando no jogo e podendo se cadastrar dentro da plataforma como recruta e selecionar uma das NFTs disponíveis na aba de empréstimo. Ao fim do empréstimo, né, o percentual em TRL é definido pelo contrato vai ser dividido automaticamente, disponibilizando a opção de resgate de prêmios para ambos. Então já é um sistema de escolinha dentro do jogo, tá? então o capitão paga uma taxa e reivindica seu NFT junto com a porcentagem de ganho e o recruta paga uma taxa para pegar os TRLs também e pode depois pegar outro empréstimo. tá? Tem a punição também, tá? presta atenção se você não Cumprir aí, você não cumprir aí o contrato, você tem uma punição, tá? Também terão as terras, né, galera? Que são os terrenos NFTs distribuídos de forma aleatória, alternando entre os três tipos de terreno: bronze, grafeno e ouro, e com de buffs aí que influenciarão o modo de batalha PVP e PVE, além de dar recompensas BFL aos donos, né? E recompensas TRL para os recrutas. Sobre os NFTs, galera, também aí são três partes, perna, braço e tronco, tá? E definidas em materiais, bronze, grafeno e ouro. Além da raridade aí, ó, lendário, raro e comum. E pra fechar, galera, alguns links externos aqui, por exemplo, o gráfico aqui na Poconha, a gente vê o market cap aqui, por exemplo, cara, olha só, de 31 milhões, certo? E aqui a gente vê o gráfico, cara, deu um belo boom aqui. Eu tava vendo que esse boom foi devido ao lançamento do novo modo, mostrando que muita gente tá interessada no projeto. Obviamente, o projeto ainda não lançou, então tem queda, sobe, queda, sobe mas se a gente for ver a longo prazo aqui, tá subindo, né cara, é porque assim, mano, nada sobe em linha reta, né, sobe e desce, mas eu acredito, cara, minha análise, eu não sou especialista gráfico, mas eu acredito que realmente no lançamento geral do jogo, lançamento completo aí com os modos de jogo, vai subir novamente, tá, então, obviamente isso aqui não é uma dica de investimento, você analisa aí, vê se faz sentido aí pra você, e aí você pode estar tá investindo aqui na moeda, se você achar que vale a pena, você achando que tem uma valorização, pode ser uma oportunidade. E aqui, galera, eu dei uma pesquisada em algumas notícias pra ver se tá sendo bem falado aqui o projeto, e a gente pode ver que sim, tá? Por exemplo, essa Bain Crypto aqui, tá falando do Battle for Life, dizendo que seria o novo Axie Infinity, tá, galera? Olha só que da hora, então você pode ler com calma, eu vou deixar qualquer coisa na descrição. Saiu matéria também na Investing.com, ó, novo jogo Play to Earn, anuncia NFTs e proposta de renda extra para os usuários, tá bom? Então investe aí, uma plataforma bem da hora. E também na Cointelegraph, mano, novo Axie Infinity, o metaverso, Battle for Life, lança pré-venda de NFTs e prepara recompensas no estilo Play to Earn. Então, todo mundo assim, apostando nesse jogo, galera, como se é o próximo Axie Infinity. Então, imagina, se der o mesmo sucesso do Axie Infinity, o potencial de valorização. Além disso, analisei as redes sociais, tá? Então, o Telegram, cara, tem 9.552 membros, com 316 online. O Discord tem 1.657 membros. E o Twitter, mano, tem 5.009 seguidores, tá? Então, galera, basicamente é esse o vídeo de hoje, tá? A análise completa do projeto. Lembrando que todos os links necessários para você ver o projeto, entrar no projeto, analisar... Fazer a sua análise, vão estar tudo na descrição. E só pra finalizar, galera, eu tenho que dizer que esse vídeo não é uma dica de investimento, é um conteúdo. Então você que tem que analisar aí com os links que estão todos na descrição, se vale a pena pra você o projeto ou não, tá bom? Então você que decide, cara. Lembra que esse mercado de tokens, criptomoeda NFT é um mercado de alto risco, então sempre invista em dinheiro que você possa perder, não faça loucura, beleza? Mas basicamente é isso, vou ficando por aqui. Valeus, valeu valeu.